É tudo anotado pelo sistema aqui ó Transferência Pagamento Tudo anotado pessoal Tudo gravado pelo sistema Registrado pelo sistema pela, pela rede Quem faz o serviço Quem pagou o serviço É tudo anotado É tudo comprovado pessoal O nome da pessoa é tudo comprovado ó. Pagamento ó É tudo anotado aqui, tem os comprovantes pessoal Que você pode emitir e enviar Com SMS E-mail, Whatsapp Aqui ó Tem todas as contas aqui ó Tudo, tudo certinho Pessoal pagamento aqui é tudo anotado pessoal, tudo anotado certinho tiver algum problema é só entrar com eles aqui ó, ocorrência acontece quando uma concessionária banco ou instituição devolve uma operação exemplo, o banco diz que não pode processar esse bem determinado boleto dado regras internas a gente já tem a segurança já que fica no chat já pessoal se precisar é só entrar em contato com eles que eles tomam a providências cabíveis aqui tem todos os serviços pessoal espero que vocês tenham gostado pessoal eu tenho todos esses serviços disponíveis pessoal para fazer para poder trabalhar entendeu espero que vocês tenham gostado pessoal Alessandro Sou agente credenciado E posso estar tá promovendo esse tipo de serviço Isso Eu espero que vocês tenham gostado pessoal Siga e se inscreve no meu canal pessoal Isso aqui são todos os serviços pela rede pessoal Espero que vocês tenham gostado pessoal Se vocês quiserem, segue, se, inscreve, se inscreva no meu canal, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Então, aqui é o Alessandro, a gente da Rede Seu Coin. Aí, serviço da plataforma, pessoal. São, são todos os serviços, pessoal. Da plataforma. Aqui é tudo anotado, pessoal. Aqui, ó. Tudo anotado, ó. Tudo anotado aqui, ó. Todo o serviço é anotado. E imprime o, o serviço. É tudo imprimido. É tudo enviado, pessoal. Aqui, ó. Aqui tem um relatório de todos os serviços, pessoal. Ó, histórico de venda. Aqui é tudo anotado, pessoal. Tudo anotado, ó. Tudo anotado. Histórico completo, ó. tudo anotado pessoal, ó, comprovante ó, se eu quiser enviar, imprimir ó, imprime, envia, ó, comprovante ó, é só ver o comprovante aqui, entendeu? Só para quem é agente credenciado, pessoal. Aqui, ó. Tem a loja do agente, ó. Você pode comprar material para você trabalhar. Camisa. Pode comprar bolsa. Cartão. Tem o um kit de divulgação, ó. Do agente, ó. Aqui eu posso estar divulgando o trabalho, o serviço ó, disponível pela rede, ó. Aqui eu posso fazer o serviço, pessoal. Que é disponível pela rede, ó. Mandar fazer um banner, entendeu? Aqui eu posso fazer, uma, fazer um banner para poder trabalhar, ó. Com recargas, com pagamento de conta, vende passagem aérea, vende de passagem de transporte urbano. Consulta de documentos Aqui eu posso estar divulgando Pessoal na fazer banner ó. Posso estar postando nas redes sociais ó, WhatsApp Aqui é o kit de divulgação Pessoal que eu posso baixar ó. Ó. Enviamos comprovante Via WhatsApp, SMS ou e-mail Recarga de Netflix Consulta veicular, obtém informações sobre licenciamento, multas e muito mais Você encontra passagem aéreas Faça seus depósitos bancários com praticidade e segurança Ó, Consulta de CPF e CNPJ De forma rápida e organizada Passagens de ônibus para todos os cantos do Brasil Pagamento de conta, água, luz, telefone, boleto Tem a Telecena digital Você pode estar comprando aqui tem recarga de celular de todas as operadoras Temos chips pré-pago Tem empréstimo pessoal ó, Tem recarga de jogos, empréstimo consignado Pode estar tá comprando aqui ó. Tem recarga de Spotify Tem recarga de TV pré-pago Que você pode estar divulgando, entendeu pessoal? E fazendo o serviço então só, só quer a gente autorizar ali Quem tem a permissão para fazer Quem tem o licenciamento Autorização Se não tiver, não pode fazer Que é crime E são os serviços disponíveis, pessoal Tem um gerador de banner ó. Você pode fazer os banner Com contato, nome, endereço ó. Telefone tá divulgando pessoal Fazendo a propaganda Que é pela gente Que é disponível pela gente para poder trabalhar Que é pra provar que ele tá trabalhando ó. Se você quiser gerenciar operador novo Aí tem que adicionar um novo operador para ele poder trabalhar em casa Mas tem que ter impressora Tem que ter impressora Tem que ter tudo certinho, a impressora. Tem que ter a impressora de imprimir, ó. Pelo celular, ó. Tem que ter tudo certinho, pessoal. vai quiser imprimir, ó. Pelo celular, ó. Ah, pelo celular mesmo eu imprimo ó. Vai ter que ter tudo certinho, pessoal Se eu quiser Imprimir o um relatório Aí imprimo pelo celular, ó Vai ter que ter impressora aí, ó Que é tudo certinho, pessoal Aí, casa do controle remoto Rio de Janeiro Coelho Neto Telefone 21-98-679-3759 Casa do controle remoto que eu sou agente, credenciado Entendeu? Eu faço tudo pelo telefone ó. Tudo pelo telefone Tudo que eu... Serviço relatório que eu preciso imprimir Eu imprimo... Pelo meu computador Pela Pela minha impressão Que eu tenho a impressora Eu faço tudo por aqui ó Meu serviço disponível ó, Pela rede Que eu sou agente que é deseado, Eu faço tudo em casa Esse que é o meu tipo de trabalho Que eu faço esse serviço Que eu sou agente autorizado Espero que vocês tenha gostado pessoal Siga se inscreve no meu canal, pessoal. Alessandro tá bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, pessoal.